Apresentando... Eu, papai Jujuba Nanica No canal... Jujuba, Jujuba Nanica Fala mais um vídeo Hoje nós estamos aqui para mostrar remissões de ebooks para vocês E códigos Códigos, ok? É, bom, hoje vamos usar o nosso querido Hoje vamos usar o nosso... Ai, socorro, tá, vamos lá Hoje vamos usar o nosso querido site conhecido Conhecidos, na verdade O RBX Fan Ai, calma Vai falando com eles, mini É... Perdei até meu nariz, gente E trate-se Bom Vamos pro fantime É, exatamente ele O Funtime Time né? RBX Fun e o Funtime Esse aqui é o Funtime, né? É É esse aqui que eu quero Não é RBX Fun, não uh, Vamos entrar aqui e peraí Comece a ganhar agora e... Não, por isso vocês cliquem em login Eu vou entrar aqui Acho que isso aqui é uma senha que você cria, meio que você... Não. é Aqui você nunca coloca a sua senha real do Roblox aqui. Então, meio que aqui é só pra você ter a sua conta. Você coloca o seu nome do usuário e cria uma senha aleatória, que você não vai esquecer. Não é pra colocar a sua senha do Roblox, que pode... Você pode perder a sua conta e tal, mas eu coloquei uma senha aqui é pra... Tipo assim, aleatório, não sendo meu Roblox. Aí lembrar de mim, login. E caso você não tiver uma conta ali em cima fica. Se você não tem. Eu tenho 290 moedas, se eu não me engano, a cada uma moeda é um Robux. Então, eu tenho 290 200... Robux aqui. Ai, gente, peraí. Ó, aí aqui também tem os, os baús, que é meio que tem o de bem-vindo. E quando você completar tais ofertas, aqui é caso você quiser alguma pergunta, aqui é ofertas. Aqui é códigos. O primeiro código é... Opa, oh, a gente já usou muito isso aqui. Gente, corrigindo aqui o que eu falei, é eu descobri que não é a cada uma moeda um Robux, senão eu já estaria rica. A cada, como podemos ver aqui, a cada moeda... Lembrando... Hum, é, a cada moeda, vocês podem escolher ali. Aí vai aparecer os jogos e tal. Aí eu tenho o Roblox. Se você tiver... 500, e 3, 3, 500 moedas, você vai adquirir tal item. No caso aqui tem um gift card. Que, sinceramente, vai demorar muito. Aqui embaixo eu acho que é as ofertas mais... Baratas? Não. Ó, aí aqui tem um monte de item. Vocês vão arrecadando moedas. E a cada moeda você tem... Isso aqui é um gift card, ó. Ai. Aqui, ó. Parece um monte de negócio. Ali. Por enquanto tá fora de estoque. Mas vamos em códigos, no caso de formocores. Eu sei falar algumas coisas. Tá? É, vamos colocar o código: Roblox 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sem o Do 2 até o 8. Tá? Meu microfone aqui, ó Ligar aqui, ó Bom, gente é Aí, é esse aqui é o código Vou dar zoom pra vocês Vocês conseguem ver, né? E vamos em Redencode Que triste, não pegou Ai, ai, ai, ai, ai, ai, calma. Esse aqui é outro código. próximo código é o Skin no, 294821. Ganhei! Ah, e outra coisa. Ai, não, gente já ganhei. Já tô com 300. Eu ganhei 10. Se eu não me engano. É, bom. Tem muitos códigos mesmo. Então, vocês vão pausando o vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não vou conseguir fazer todos os códigos. E às vezes eles podem inspirar na, no meio do tempo. Então, meio que vocês vão ver aqui, ó. O próximo código é o... Eu não sei dizer como que é... Que se fala esse nome... É, bom, vamos em Heading Code. Então, já ganhamos mais 10. É. É bem aqui, ó. Agora o próximo é o Parado X-chip. É, então, é, o próximo é esse? Tá? Aí, Heading Code. Lembrando que vocês têm que passar o vídeo para a gente conseguir ver, tá bom? Conseguimos mais 10. Acho que cada código, a cada código a gente ganha 10 moedas. Quem me dera que fosse cada uma mo... Pelo menos a cada 21 moedas, um Robux? Ou 10? Seria maravilhoso. Bom, próximo é o Est... estelar. Eita, pera! Eu só concluí ali sem querer. O próximo código está na tela. Pegou. É, agora a gente tá com 330, tá? O próximo é o Pirate Chip. Código na tela e vamos ver se funciona. Funciona. 340. O que, é que dava pra compor com 340? Aí, calma. Bom. Vamos lá que o próximo código é o Vulture Cycler. Eu vou desistir de falar inglês. Esse é o é bicicleta do futuro mesmo? Ai, calma. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, eu tô... ai meu Deus. Volture cycle. <risos> ah, peraí. Pera aí, gente, que o V é maiúsculo. Tatatan! 10. 350. Vou ficar rico. Aí, agora é o Senzu, Sengsu. Sei lá. 7374. Não, 7373. 7373. Bom. Agora vamos resgatar e... Rufem os tambores. Conseguimos. Acho que daqui pra frente só sucesso. Agora é o armas. Se eu não me engano, isso aqui é armas. Colete? Alguma coisa a é... ver com guerra. Porque tem arma, né? Eu acho que isso aqui é a armamento. 4, 5, 8. Mas no caso é armor. Armor. Vamos lá e. Hum, é aqueles códigos que tem um limite de pessoas exato pra conseguir. que o Nick tá arranhando nossa porta. Nossa porta. Ai, meu neném. Oi oh, gente, tá tão bonitinho. Gente, ignora é que ele tá um pouquinho feio, que ele tava esfregando a cala dele. Ele esfrega a cala dele nos lugares. Meu Deus, pera. Deixa eu arrumar aqui, ó. Bonitinho, um Boninê, boninê gostosa Vou deixar ele aqui no meu colo Enquanto eu vou gravar o vídeo, tá? Aqui, ó Ignora é a cadeira aqui que ela tá querendo falar também com vocês Bom É... Agora o próximo É Pajamas Guardians, tá? Próximo código Pajamas Guardians Ai, calma aí, deixa eu colocar aqui, ó. É esse código aí pra caramba. Ca caso alguém queira ver. <risos> Muito bonitinho. Bom, o próximo código é o Leona93837. Pera. Ai, copiei errado. Esse código aqui, ó. Leona93837 Tá? Heading Code agora. <risos> você deu espaço ah, um espaço no começo? Ah, deu um espaço no começo e não vi. Papai tá, Júnior me avisou. Aqui, foi. Aí agora, Heading Code. Daqui pra frente, só sucesso. Agora, o próximo é Ma Ma Mary Poppins. Poppins. Não sei como se pronuncia. É, bom. Eu quero Cori. Mais 10. Já estamos com quase 400 moedas. Pera aí, gente. Meu óculos tá caindo. É... Isso aqui é alguma bebida, eu acho. Que beer é bebida, né? Hot, hot beer. Beer... heading code mais 10 estamos com 400 moedas tá bom vai, vai. É, e o último código é o big wheel big wheel <risos> big wheel heading code mais 10 coins coins Falaram que é coins. Coins. Agora vamos pro nosso querido tutum tu, tu, tu, RBX.